No outro dia eu passei ali no Automóvel Clube e tava de fato um guarda-chuva voando, voando, voando mesmo. Ia fazer uma postagem maravilhosa sobre Mary Poppins no Rio de Janeiro, né? Ia ficar sensacional. De repente era Mas, Mary Mary Poppins, Poppins desavisada. Mary, de repente, Poppins desavisada. Uma, Mary Poppins invisível. Ou então. Ela tava lá ou, então alvejada, né? ou então alvejada, né? Foi então alvejada, né? Totalmente ali <risos> num circo de sol, aí, na Vila da Penha. Por quê? Ah! Tá gravando, tá gravando, tá gravando já, tá Olha gravando. Olá, se e Descomplicandas, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Ormes, professor de língua portuguesa, e ao meu lado! Diogo Mendes, galera, professor de literatura. Estamos aqui para mais um Plantão Descomplica. Quem diria, hein, Orange? Caralho, depois de tanto quem tempo. Quem diria, hein? Mas eu tô com a mesma cara, quem tá ficando velho é você. Não, não é verdade. Há 20 anos atrás, esse menino saiu todo desmilinguido ali da faculdade, <risos> gente. Olha só o que, que aconteceu. Olha o que, que virou. <risos> Quer saber quais são, então, os assuntos de português e literatura que mais caem no Enem? Não percam tempo. Peguem papel e caneta e anotem tudinho, né? Porque daremos muitas dicas hoje. Inclusive, só pra constar, esse tudinho é linguagem coloquial. e Eu acho que o Enem cobre esse troço, hein? Verdade, como é que é esse tudinho? Tudinho! <risos> ah, mas antes, um recadinho do Diogo... Eu, até, eu fiquei até meio desnorteado agora, peraí. É para recadinho... chamar a atenção. Ah, entendi, chamar a atenção. entendi, entendi, chamou demais, realmente. É... Não é para infartar, não é? só para chamar não, a atenção, não. tudo bem. eu quero você vivo. Não, o recadinho, meu querido amigo, é para que vocês, né, aí do outro lado, não se esqueçam de darem a curtida aqui no nosso vídeo e também de se inscreverem no nosso canal. Beleza. Para... A propósito, você sabe que pode ser também de inscrever-se, né? Você pode botar o pronome sim, em duas posições. Verdade. A língua é maravilhosa. O mestre da gramática A língua é, o mestre da é gramática. Oh, quem Agora eu sou sei eu? como é que eles vão entender isso, coisa? né? A língua é incrível. O primeiro aspecto fundamental que certamente vai cair na prova, por um motivo simples. Está na matriz de competência e habilidades do Enem são as funções da linguagem. Você precisa conhecer os nomes das seis funções. Certo? E não é de hoje que, né, que eles as veem. Sim, e não é só conhecer os nomes, que é emotiva, apelativa, fática, referencial, referencial poética e metalinguística. Certo, Diogo? Certíssimo, Ormes. Na verdade, pessoal, antes né, de chegarmos às funções, é muito importante que vocês reconheçam no texto os elementos da comunicação que cada uma dessas funções né, representam. representam. Representam. Então, é muito importante vocês conseguirem reconhecer dentro do texto o emissor, o receptor, o assunto, a mensagem, o código, o canal, porque ao descobrindo qual desses elementos está em destaque, consequentemente, você descobre a função também. E aí você vai perceber, por exemplo, você pega um texto que os gêneros textuais, eles Sim. são diversos. Cai uma carta, o que é frequente na carta? A, a, a referência direta né, com o interlocutor. Sim. Então você tem a presença da função apelativa, diferentemente de uma dissertação. Certo? eles sabem o que é carta? ó. Ah, tem que saber, né? E-mail, pelo menos, eles sabem, né? É. Não, não, já tá ficando old school também, né? Retrô. Retro, retro é já tá ficando retro. É já, até o, o e-mail já tá ficando retrô. Agora que eu tô aprendendo, tá virando retro. E o Diogo ainda está na geração do pão do correio, né? <risos> e o Diogo é bem das antigas. Mas eu mando SMS, isso é verdade. SMS, você não é manda WhatsApp? Mando também, mando também. Você sabe que dá para mandar também. até foto. Eu tenho, né? tenho dificuldade de me desapegar. Entendi. Algo que é muito importante também agora no âmbito mais da literatura, galera, é conseguirmos distinguir bem um texto literário de um texto não literário. Né? Cada tipo de texto vai exigir né, uma postura nossa de leitor. O texto literário ele vai explorar principalmente a função estética. Já o texto não literário ele vai explorar principalmente a função utilitária. Ou seja, num texto não literário, o que valoriza a função utilitária, o mais importante é o que se diz. Já num texto literário, o mais importante não é o que se diz, mas como, como se, diz. se diz, é a composição, é o arranjo do texto. Podem ver que textos literários não possuem uma preocupação tão grande em responder perguntas básicas do tipo como, quem, quando, onde, uhum. por quê. Apenas os textos preocupados em transmitir uma informação possuem também essa preocupação em responder essas perguntas básicas. É, e vale destacar que nem sempre o texto literário é, necessariamente é de um grande autor, famosão, sim, sim. tipo um José de Alencar ou um Machado de Assis, tá? A gente consegue até perceber que certas, vamos dizer assim, peças publicitárias, sim, sim, sim. né, podem se tornar muitas vezes um texto mais próximo da linguagem literária do que da linguagem sim. não literária. Porém, consequentemente, né... O texto não literário que explorar essa linguagem de uma forma mais estética, ele pode também gerar um ruído, ou seja, uma dificuldade maior de compreensão. Por isso que o jornalista, o publicitário, não podem abusar dessa linguagem figurada. É. O excesso de criatividade não é pertinente dentro de certos é, tipos de textos, gêneros textuais. Que priorizam a informação. Exatamente. Você leva jeito, hein? Vindo do Papa da Gramática, rapaz, isso é um elogio. Ah, moleque. Bem, galera, uma vez que conseguimos distinguir melhor o texto literário do texto não literário, é importante entendermos também que existem três gêneros, três categorias né, literárias em que encaixamos esses textos que apresentam um trabalho maior que a função estética. Nós temos o gênero épico, que também passou a ser conhecido como gênero narrativo, nós temos o gênero lírico e o gênero dramático, ok? Esses três gêneros costumam aparecer na prova do Enem. Sim, ok, sim. então é importante entendermos as particularidades de cada um deles. O gênero épico barra narrativo ele vai apresentar uma estrutura narrativa básica, né? Composta de enredo, narrador, Personagem, personagens, tempo e espaço. E espaço. Na revisãozinha que você vai fazer aí do outro lado, a partir dos nossos vídeos, né? do seu caderno de escola, é importante que você é. estude as particularidades de cada um desses elementos. E um parêntese aqui, né? Porque ah, e o Enem cobra isso? Claro que ele cobra. Então você reconhecer sempre com base na leitura como, como é que o elemento tempo está sendo desenvolvido Sim. naquele fragmento. É um tempo mais cronológico, mais psicológico? O foco do narrador é de dentro da história, de fora da Primeira história? Primeira pessoa ou terceira pessoa? Sim, isso vai interferir diretamente na nossa essa recepção do texto. É, e Beleza? detalhe, não. Assim, eu não me lembro dos últimos dois ou três anos, mas o Enem, durante uns dois anos seguidos, cobrou gênero dramático. Sim, Então sim, você sim, tinha sim. que reconhecer verdade, verdade. aspectos linguísticos e estruturais do texto dramático, que é o do teatro. São textos para serem encenados. Logo, por exemplo, não temos a presença do narrador, que é desnecessária, visto que é um texto para ser visto. né É. E, por exemplo, o texto dramático não tem descrição. Não. Por quê? Porque ele é feito para ser encenado vai ter um figurino, Sim. percebe? Eu disse, texto para ser visto a partir de uma encenação, né? então a presença do narrador é completamente Exatamente. supérflua, digamos Exatamente. assim. Ele é okay? desnecessário, Sim. vamos Exato. dizer assim. Né? O, o, o Ormes falou sobre o gênero dramático, eu já tinha falado do gênero narrativo, ainda falta o gênero lírico, ou quase tá. sempre representado por textos poéticos, onde uma voz tende a se manifestar a respeito de algo, né? Porém, essa voz ela não está contando uma história, ela está transmitindo um estado de espírito, um estado de alma. De quem é essa voz? É a voz do eu lírico. lírico. Beleza? Que não é o poeta. Poeta é uma coisa, o lírico é, é outra. Há poemas em que a gente percebe uma esse aspecto influência. biográfico, Sim. né? A vida do autor sendo refletida no poema. Mas o poeta é um fingidor, ele finge tão completamente que você não vai saber se aquilo é verdade ou se aquilo Exatamente. é mentira. Né? Né? Não se dá você ficar você tentando estabelecer essa distinção ali, vai acabar perdendo tempo. É. E o Enem ele gosta muito de cobrar, não é não, Diogo? Aquela questão de mescla de gêneros. Então Sim. você pega uma escritora feita a Clarice Lispector Sim. e você percebe uma prosa que muito menos, Conta uma história e muito mais fala da interioridade, Sim, do sentimento, da psicologia, do narrador e dos personagens. Isso. E aí a gente costuma dizer que esse texto é um texto híbrido em relação à classificação dos gêneros literários, porque ele flerta com mais de um gênero e possui características de mais de um gênero. É a prosa poética. Prosa poética, Caraca. isso aí. Também os né? dois estudar. Né? É. Iracema tem prosa poética, né? É, tem, tem. É... Tem, então, tem, tem. Não tem aquele nível de complexidade da Clarice. Não, não, sim, mas eu digo em relação à musicalidade das palavras, à ah, é, é. exploração da linguagem conotativa. Mas é José de Alencar, né? ele tem talento para isso. Aí, eu já vi que você é do time do Alencar, eu sou do time do Machadão. Por falar em gêneros literários, galera, o gênero narrativo e o gênero lírico vêm sendo muito cobrados na prova do Enem, principalmente a partir de uma produção mais contemporânea. Falamos do Alencar, falamos do Machado, mas autores mais próximos do nosso tempo, mais próximos da nossa realidade, cada vez mais ganham espaço, cada vez mais ganham destaque na prova do Enem. E isso é muito legal, porque, por exemplo, por meio dos textos líricos, entramos em contato com vozes que hoje cada vez mais ganham representatividade e que num passado não tão distante assim sempre foram muito marginalizadas, né? então cada vez mais escutamos a voz das mulheres, a voz dos negros, dos homossexuais, dos indígenas, né? nesses textos, né? conferindo-lhes cada vez mais representatividade é. também, isso e é algo aí muito gente, bacana. E aí a gente percebe esse grande papel da literatura e o Enem cobra, está no DNA da prova. Sim. Né? Independentemente do ano, desde que ela foi reformulada em 2009, é, você é, usar a literatura exatamente como uma forma, como um veículo é, que transporte os alunos para realidades que nem sempre os alunos conhecem. Com certeza. Então, eu acabo transferindo você, eu acabo me transferindo para um universo que para mim é desconhecido. Sim. Esse é o grande barato da literatura. E a partir desse momento, eu posso entrar em contato com dores alheias e entendê-las melhor, né, saindo de uma zona né? de conforto. E foi por isso que você fez letras, né? que você não podia pagar terapia, você começou a ler, não foi isso? Conta essa história para eles. É verdade. Na verdade, eu fiz terapia gratuita há muito tempo com machadão, né, com os, os livros machadianos. Né? Verdade, verdade. Que terapia otimista. Pô, essa, sensacional, né? rapaz. Machado colocava os personagens no divã antes de Freud. Verdade. Já que você falou da, da, da questão da literatura, né? Acho que isso pode ser aproveitado. Porque a literatura estimula essa empatia em nós. Uhum. né? Então, por meio da literatura, a gente entra em contato com essas outras vozes. E conseguimos trabalhar melhor a nossa empatia para essas outras dores, e... essas outras mazelas. E esse né? é o grande barato da prova do Enem. barato prova barata é uma expressão bem jovial. Uh, eu Estou né? aqui totalmente na juventude. Puts, mas griles. o Enem não vai te perguntar o que é a catarse, mas ele vai te estimular a passar por esse processo de identificação, que nada mais é do que a catarse, pelas leituras, Sim, né, nesse deslocamento para outras vozes. Exatamente. E aí você permite reflexões sociais, políticas, é, das mais diversas com ordens. Com certeza, com certeza. É. Trabalhando a alteridade, né? com certeza. Sabe no que eu estava pensando? Olha como a vida é cruel. Você hum. vem aqui, fala esse monte de coisa bacana, e aí eu <risos> tenho que falar a parte áspera, que é o lance da língua portuguesa. São escolhas que a gente faz na vida, ó. Mas eu não São me arrependo escolhas. delas. São escolhas. Porque muito do que eu ensino, eles vão usar primeiro, primeiro. Você está que... dizendo que o meu conteúdo não, vão, não vai ser não, usado, aí Não, ah, de forma ah, tá. alguma. Eu seria incapaz de dizer isso, porque <risos> se eu tivesse dito, eu negaria nesse momento. Então eu posso estar fazendo todo um jogo psicológico agora. Entendi, entendi. E você está caindo entendi, nessa armadilha. Entendi, entendi. Tá, olha só. Se existe um tópico que certamente cai, seja de maneira direta, numa cobrança de pergunta mesmo, né, objetiva, seja de uma maneira indireta na sua redação, são os valores dos conectivos. E olha que eu não falei só conjunção, eu falei conectivo. Isso engloba muita coisa, preposição, conjunção, palavra denotativa e um monte de coisa. Bem, fato é, você tem que saber o que é uma adversidade, o que é uma concessão, como é que se estabelece uma proporcionalidade, e creiam, esses elementos gramaticais, os conectivos, eles vão produzir impactos dentro do texto. E a prova pede, ela exige de você reconhecer esses impactos. Você lembra daquela questão do Enem que você tinha que saber qual era o impacto do mães sim, dentro do sim, texto? Sim, sim. E exatamente. era exatamente a ideia da introdução de um argumento mais forte. Um argumento né? mais forte, exatamente quebra isso. de expectativa. E no enunciado, não parecia ser uma questão sobre conjunção. Não parecia. Não estava caracterizado como tal. né? Aí a galera acha que é uma questão de pura leitura. Sim, e não é uma não questão é, de não pura é. leitura. Exatamente isso. E além disso, lembra que 200 pontos da sua redação tem a ver com coesão. Sim. Um dos itens da coesão é o bom uso dos conectivos. Sim, exatamente. Ah. E às vezes essas questões de cunho mais gramatical, elas vêm camufladas, ah, né? vêm é, disfarçadas é. de Por que uma questão pra... como somente de leitura. Não é a leitura, prova né? que vai pedir o classifique, essa é uma cobrança sim. já superada. Sim, né? sim, sim, sim. Acho até que a cobrança é mais sofisticada do que a gente Com às certeza. vezes espera ou imagina. Com certeza, acho que a galera às vezes subestima muito a prova do Enem. Em então, ó, sugestão, investe... Se, se, se houver um conteúdo gramatical no qual você deve investir, valores dos conectivos, e boa, são diversos. Boa, hein? boa, boa. boa. Boa. Eu nunca entendi por que, que próclise é exatamente o que vem. O próclise é, an... é antes, é o né? o pronome antes do verbo. Eu sempre tenho a ideia do pró como algo que vem depois. Por que, que o pró vem antes? Jogão, deixa eu te dizer uma coisa. Quer dizer, você não que teoricamente você já deveria saber isso. Você tirou o diploma por algum motivo. É, existe um tópico também fundamental que são os pronomes. Sim, é né? claro. Os pronomes é, eles vão atuar no sentido de ou retomar informações ou anunciar informações dentro do texto. Então eles existem ainda, né? Eles existem, eles existem, eles existem, eles até é. Não são termos jurássicos, não Não, são termos... não são. Eles acham, ah, nossa, tá nova de gramática e ninguém usa. Mas é Uma mesóclise é né? sim. Uma mesóclise, sim, sim, sim. é. Mas você usa. Só se você tiver feito, sei lá, ensino médio no século 13, né? <risos> Mas, bem, fato é, eu até trouxe aqui uhum. um exemplo recente da prova do Enem. Aqui, ó, prova de 2017. Rapaz, preparado, poeminha, né? Cara? Poeminha do Drummond. Que isso. Poeminha do Drummond. Que isso. Tá? Aí, aí você tirou um né? Fazer tirou 70 onde? anos não é, é o, simples. É o autor que mais cai na prova do Enem. Sério? De literatura brasileira, o autor que mais caiu até hoje na cai prova muito, do Enem. Eu sei que ele caiu. É o muito. autor que mais caiu na prova do Enem até hoje. Carlos Drummond de Andrade, guardem esse nome. E ele disse assim, ó, vou ler, só um, vou ler hum. o poema inteiro, embora ele até seja um poema curto. Fazer 70 anos não é simples a vida exige para o conseguirmos. O Enem queria que você soubesse a que ou a quem esse O se refere. Então, quando ele diz a vida exige para o conseguirmos, para conseguirmos fazer 70 anos, Veja que o O aqui está cumprindo função de retomada. Sim. Cara, já caíram questões em que pedia para você identificar o processo de uh, anúncio de uma informação. Sim. Então, assim o Enem vai te perguntar se o pronome é definido, indefinido, é, demonstrativo, relativo. Sim. O Enem não vai te pedir isso, entende? Mas ele vai te pedir a operacionalização desses pronomes dentro da construção textual. Se ele é anafórico catafórico, apesar do Enem nem cobrar sem tanto usar, sem né? essa nomenclatura, né? que é sem mais usar técnica. Essas né? sim, isso. Mas, ó, isso. poderia ser uma questão, por exemplo, de um uso equivocado de um pronome, sei lá, de um pronome tipo onde, que muita gente usa onde do tipo o mundo passa por uma crise onde o homem valoriza o ter e não o ser. Esse onde está errado. Onde só pode servir para retomar a ideia de lugar e crise não é um lugar. E aí você tem que reconhecer esse exemplo como uma marca de coloquialidade. Porque no dia a dia a gente usa o onde, mas no texto escrito, esse onde está equivocado. Onde só serve para vulgar. Trabalho no descomplica, onde sou feliz. Tá, só para aprimorar o seu exemplo, hoje em dia ah. o homem não está nem mais preocupado tanto com o ter, é mais com o parecer. Com né? parecer. O parecer é mais importante do que o ser. Juro que você vai filosofar até sobre a questão ah, de... Está chegando, né? tá chegando no fim, né? Está chegando no fim, a gente precisa dar uma abstraída, né? Acabar com o pronome é. O quê? É depressivo acabar com o pronome? Você tá querendo eu me não sei, isso? eu não, ainda não, ainda não. Entendi. A guerra de almofada é só no fim. Eu tô sacando com a tua. <risos> Deixa eu dizer uma coisa, caraca, Diogo, quase que eu me esqueço, bicho. Olha, a, bem eu... abaixo aqui. Porque, desculpa, perdão, Sérgio. Car... Ele já tem idade, perdão. É que eu molho o microfone, perdão, cara. Perdão, ah. perdão. É, desculpa, Diogão, ele não tem nem saúde para isso. Galera, quase, quase que eu me esqueço, vocês não podem ir embora. É, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar um link para assinar o Descomplica com desconto. Vamos combinar que com desconto é muito, muito melhor. melhor. Né? Não tem muito nem melhor. comparação. Não precisa nem ficar chorando, né? O desconto, não, não o desconto chorar, já tá lá, já, já tá calado. Tá Vai tá tá chorar mais o quê? Chorar aniversário. Que história é essa de ficar me ameaçando? Não, eu você não tanto... Vai ficar me ameaçando o <risos> que seu... seu sujo, seu sorrateiro? Eu não sou a banca, não, você... rapaz. <risos> <risos> Volta aqui, sacana! <risos> seu crápula! Deixa acontecer Pô, Você fica se expondo isso vai ao ar, né? Você sabe que tem make-off. Tem make-off. O quê? Você chorar